Olá, eu sou a Maria do Vlog logo Maria, e hoje vamos jogar os Sims. Quando perguntei se vocês queriam uma série de Sims, vocês disseram que sim. Por isso, a primeira ideia que eu tive uh, foi fazer um mundo um, para quem não sabe, não é meu namorado. E nós somos bastante diferentes e, e gostava de ver se, com as características todas colocadas em cada um dos Sims, nós nos íamos dar bem. A ideia é criar a personagem dele e criar a minha personagem e manipular apenas a minha personagem e viver a vida da minha personagem, enquanto eu coloco-o numa casa lá, por exemplo. E vamos ver se não vai dar para trás ou se ele vai gostar de mim. Por isso, se vocês estiverem interessados, é só continuar a assistir e espero que gostem. A primeira coisa que eu quero é retirar-lhe esta barbicha e colocar-lhe uma barba mais decente. Ele tem este tipo, mais ou menos, mas não. Uh, isso vai ser difícil. Acho que vai para esta. É, talvez esta. Diante. Diante. Ele usa o aparelho, por isso tem os dentes perfeitos. Uh, por isso acho que são os primeiros, não é? É, yeah, completamente os primeiros. Uh, a barba, eu estou mesmo, não muito... estou tem que mais chines? Ah não, é só... Uh, yeah, vai ter que ser este e talvez nesta cor está bem Eu não gosto usar nada de bonés e coisas assim nem brincos, nem coisas nem maquilhagem. por isso vamos passar para sobrancelhas Sobrancelhas eu acho que são bastante... acho que são Não é monosséria, isso eu posso dizer com certeza, e são um bocadinho mais grossas que isso, talvez assim... Hmm, isto é complicado... Talvez assim. Agora os olhos. Ele tem uns olhos gigantes, pelo menos parecem muito, muito grandes. uns olhos meio redontos. Estes parecem os maiores e mesmo assim ficar mais pequenos que o anterior. Ok, vamos sentar por os maiores que são estes. Não dá para aumentar os dois? Ok, não dá para os dois. Ah dá dá. Ok, não é assim tanto. Mas.. Talvez assim. Estas orelhas é que são enormes. Sei, eu tenho brincos, eu não parei. Uh, sou sou mesmo muito má nisto. Um, onde é que é? Tais papel? Ah, a maquiagem? Não. Ah, Acessórios? Faz sentido. Vou retirar tudo. Um, nariz. Boa pergunta. É muito difícil. Acho que vou ter que ver uma foto dele. Sei. Talvez este. É um bocado triste ter aqui ver uma foto. Eu aposto neste. Ele tem um nariz um fininho assim aqui. Mas eu sinceramente não consigo dizer qual Que Ele não tem essa coisinha lá barba, devia haver mais barbas, ah, que tarde eles são enormes, mas parecem se assim mais... Mais... Vamos mas para o cabelo, porque claramente que eu não estou conseguindo chegar lá. Oh. Um... Uh. Hum! Tá, tá, tá lá a chegar, acho eu. Ok, o problema é muito. É um bocado diferente, mas é o mais parecido que há é aqui. Eu acho que é a minha ideia da cara dele que me está a confundir, porque eu. Eu penso nele e vejo olhos gigantes e acho que ele não tem olhos gigantes, são normais. Ele tem a testa bastante comprida, não que seja uma coisa massa, sabe? Mas eu não sei como fazer isso. Puxo para baixo e puxo tudo para baixo, é? Uh. Ok, eu vou ter que revisitar o um nariz porque eu não estou a gostar. Vamos cá ver. Eu tenho meu fininho, mas ao mesmo um tempo, como é que eu? Isso oh oh ah ok, quais são um bocadinho mais de skates. <risos> eu tenho a mesma de skate. <risos> Não, ah. pera, pera, pera, pera. Por que eu não rir? eu não sei, eu não consigo um pouco afissar. Ah, eu acho que... O cabelo não está bem na tua cidade certo. Ok. Ok, não tem nada a ver com o Ralph. Ok, deixa eu ver de longe. Esqueci-me do tom Ok, é, deixa eu mandar uma foto. Ele está mais verde na vida real, mas está perfeito. Oh, perfeito, é um bocado. Parece ele, só naquele olhar assim. Mas, de resto, assim não parece muito, mas até está engraçado. Está <risos> igual. <risos> Como é que é possível? <risos> ok, então, vamos tentar colocar-lhe uma camisa. Isto deve ter uma forma mais fácil de chegar lá. Eu não sei se faço, pois eu devia fazer uma coisa que eu uso sempre. Por isso, ok, uma de shirt normal. Ah, eu fiquei com todas bolsas... uma t-shirt normal... é isto, não é? Está <risos> bem é parecido! Oh, Jesus! Ah, ok! Tem bolsos? Está perfeito! Ah, deixa eu ver as cores... Ah, ok, então, não é assim, tão perfeito. Não tem uma cor assim muito bonita. Ah, é assim um difícil já parte de cima. Deixa eu ir buscar umas sapatilhas enquanto. Não penso outra coisa. Tênis. Ok. Ok, deixa eu ver se há é calças melhores. <coughs> Talvez o mais de ganga. Aos oh, calções. Os calções de pés. Mais uma Há um Há oh, yes. oh, yes. um... um... A descenda quer ser melhorzinha. Closas, loquetas, camisetas, suéras, capas, potuadas, moleto, paletos, um... ah. sofias. Hum... Acho que é mais ou menos isto um seminiente, assim, não é? Um, queria ir umas, uns calções, mas assim aquela é beija. Né? beija não sei que eu sei, não é? Beijo não há ok, não está mal ok, acho que assim está melhor Não, não. O que é que ele é? Uh, aspiração <risos> Popularidade uh, Deixa me ver hum. Fortuna Estou me inquieto Fabulosamente rico, mas sim queres ficar rico e ter uma carreira de sucesso ou... Barão das mansões, este sim só quer saber ter a maior e mais elegante casa de todos. Acho que vai ser fabulosamente rico uh, E diz que é o que o padrão, é só boa Ok, escolher de braços Active uh, Mais, outro Eu acho que ia para alegre. <risos> Muito parecido. Vamos só ver aqui uma aspiração. Eu acho que é essa. Não é formal, mas é verdade. Um, Falta-me só um. Bom doze, se calhar. Se calhar quer dizer, sim, mas uh, não sei mais o que escolher. Talvez. Acho que sim. Ah, esta parte. Ok, então é assim. Temos um jovem adulto óbvio. E agora a voz. Está bom assim, acho eu. Vamos ver como é que ela anda. Uh. Acho que sim. Deixa eu ver. Não, não. Uh, às vezes, uh, muitas vezes, uh, mais ou menos, isto é incrível. Não, mas acho que o melhor é este. É yeah. assim: com um toque deste <risos> e um toque deste, mas é maior diamante assim. Ok. Não consigo, tá bem é bom. Agora eu já fiz o número e eu vou colocar numa casa, preferencialmente perto da minha, porque eu quero que isto funcione, claramente. Agora eu vou fazer a minha personagem, por isso jovem adulta e mulher. Ok, chegamos. Por aí. Um... E agora vou começar a construir-me. Primeira coisa, e só gosto de branquinha. Exato, estou um bocadinho esverdeada também. Talvez esta cor. Chapéus não costumo usar, nem acessórios, também não tenho. Maquilhagem também não costumo usar. Tirar logo o cabelo, porque está a fazer uma confusão. cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo... Está mais curto que o normal. Continua com risco ao lado, acho eu. Um, cabelo mais claro que isso. Mas mais escuro que isso. Ok. Cai mais ou menos. Uh, vou tirar as tatuagens porque eu não tenho. Aqui. O que é que eu fiquei lua? Primeiro, as minhas trancinhas são muito mais escuras que isso está escuro. Acho que são um bocadinho mais grossas que isso também. Não. Um, eu acho que elas chegam um bocadinho mais... ok, assim tá, quase. Uh, olhos. Os meus olhos precisam de... precisam de pestanas bastante grandes ou algo que finja que serem pestanas porque de pestañas mesmo grandes. Um, e também tem olhos grandes e assim meio uns amêndoa, não sei como é que se, é que se diz. O meu nariz. Eu vou ter que ver a minha cara porque eu não sei. É bem mais largo. Mas é tipo uma rantinha. como é que eu faço uma rantinha? É quase isto, mas mais pequenino. Não é tão batatinha. Não. não sei. Ok, é lábios. Não tão grossos, mas não tão finos também. Um bocado difícil de... Tem os lábios, portanto... Grossos. que eles são mais, com... hum, mais compridos, mais largos. Vou tentar mudar um o valor só para ver se isto vai ao sítio. Eu quero umas calças de ganga, de preferência skinny jeans, não sei se existe, tipo estas, mas... Não há cintura assim, subida, que existe mais ou menos. Ok, e para cima teria um top. Um, ou uma t-shirt larga, se houver, ou um topo simples preto. E umas sapatias brancas. Vamos, vamos então fazer a aspiração eu aspiro ser. Primeiro, acho que... não. Ok. Uh, Criatividade, acho que sim. Uh, pintora, género musical ou autora... pintora. Uh, escrever de traços, acho. Uh, acho que faz sentido boa. Criativa. Criativa. Um, amiciosa. Sim, tenho um modificador de humor positivos com sucesso na, na carreira. Pois, so, amiciosa. Amiciosa. E... Acho que vou ter que pôr romântica se tiver aqui. Yeah. Ok, vou pôr o meu nome. Maria. Ah, Maria Almeida. Que linda. Ok. Acho que está tudo. Vamos então gravar. Ok. Vou clicar e vou colocá-lo aqui mesmo à minha frente, como nós tínhamos dito, e vou movê-lo para lá. Ok, eu neste momento tenho o Nuno mesmo à minha frente e eu estou aqui por isso, vai ser Memphis. Um... E é isso, se vocês quiserem ver o que vai acontecer, se ele vai gostar de mim ou não, uh, se nos vamos dar bem, digam nos comentários que eu gostava mesmo de saber se vocês querem que eu continue esta série. E é isso, espero que vocês tenham gostado desta introdução e vemos no próximo vídeo.